Viva amigas, vendi durante mais de 35 anos estes chaveirinhos todos os dias. Vendi milhares, fabriquei milhares. Isto é uma conclusão. Os que se vendem é sempre os que têm a cor escura dominante e só depois a cor mais clara. Se for ao contrário, se eu puser aqui, por exemplo, o amarelo e depois puser o cor de rosa, não se vende. Aprendi pela prática, fui aprendendo. Se virem bem, todos têm este princípio. O escuro tem que ser a cor dominante. Só depois é que vem a cor mais clara. Este é um grande segredo para vender. Acho que o crochet também se aplica, reparem. Eu estou a aplicar o meu princípio. A cor dominante é aqui, o azul que é escura. E sobressai em relação às outras cores que são mais claras. O próprio verde é mais escuro que o amarelo e, portanto, faz uma harmonia de cores. E isto é o que faz a beleza, a atração da peça. Aqui igual, o vermelho é a cor dominante. As outras clarinhas são secundárias e por isso